Olha que coisinha mais fofa, o gatinho brincando com uma lagartixa. Ela não sai correndo. Ele não come ela. E eles estão brincando já faz muito tempo. Ai, gente, ele solta ela, ele não come, ó. Que barato! Ele segura ela na boca, não morde. Ó, faz carinho nela. Daqui a pouco ela sai correndo Já faz horas que eu tô vendo isso Horas não, minutos Só parece que ele tá comendo O gatinho tá comendo, mas não tá Ai gente, acho que comeu Ai, eu acho que comeu Acho que valeu Porque ele brincou muito tempo E morreu